Tem ninguém Tem ninguém pra me atender aí, não? Bom dia. Ô, Zé! Ô, meu, tô... Ô, meu, tô... Que eu f*** com velho. Põe minha febre de boa aqui, rapaz. É nóis, é nós. Por favor, aí, mano. É nós. Você tá nervoso, também tô. Acordei daquele jeito hoje. Fazendo, é. desculpa, fazer exame logo cedo, já voltei daquele jeito. O meu é seu, rapaz. Médico todo ignorante. Por favor, maior, irmão. Mó O quê? Malu. Oh, oh, Malu, e aí? E aí, meu irmão, como é que é, mano? Você vai chutar na cerveja ou como é que é, parceiro? Oh, parceiro, calma você aí, vem mano. comigo, rapaz? Oh, calma, Delício. Vai tá tá tá Ah, tá firmeza, aí. mano. Oh, você tá muito nervosão, Delício. Por tá favor, meu irmão. Nós, ô, oh. Tô estressadinho, mano. Oh! E aí? Oh! Oh! Pera oh. aí. Oh! Tá bom, mano. Beleza. Eu não volto mais aqui, não! Oh. Tem alguém, pra... Tem, alguém pra... Tem alguém pra me atender, aí? Ô, <risos> oh, oh, oh, tá difícil hoje, hein? Ei, meu é, velho. Nem... Você tá bem? Eu acabei de vir do médico, exame e tudo, vendo? zero bala. Ô, oh, ninguém vai me atender, não? Porra, oh, oh, mano. Ô! Oh! Oh, oh! Vai me atender, não? Ei, meu velho. Vou catar esse jornal e vou dar na sua cara, hein? O que é isso, irmão? Oh, tá só que eu tô estressado. Eu gosto que o pessoal me atenda. eu tô tomando meu café, você tá me atrapalhando, rapaz. Mas toma o seu café tá aí. Tá louco? louco? Tá difícil, tá, tá, tá, tá difícil, hein, meu? Ô! Oh. que? Ô! Oh. Oh. Tem, me... Tem... Tem alguém pra me atender aí? Ô, oh, cara, o que é isso aí, homem? que é isso aí? que é isso aí, homem? Tô tomando meu suco cegado aqui. Pode meu. tomar seu suco, oh, licença, né, toma meu. seu suco aí. Dá licença, né? Toma o seu suco aí. Caramba! Toma, toma o seu ah, suco aí, para de ficar buzinando gente... o meu ouvido. Pode ser. Dá licença aí, meu. Oh. Tá bom, valeu.